Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do Projeto Escola Verde e fui desafiada pela Chloe, do Rede Favela Sustentável, a mostrar como é que eu faço a separação do meu lixo. Esse desafio faz parte da ação do Rede Favela Sustentável, que é o apoio ao catador. Bom, essa ação ela tem como objetivo trazer visibilidade para os catadores, que são os principais responsáveis pelo, pela reciclagem de todo o lixo que a gente gera no dia a dia né, na nossa cidade. E também é, ajudá-los de alguma forma Seja através da vaquinha, que depois eu vou colocar o link aqui embaixo nas descrições Ou até conversando com um catador que tem na sua rua é, Falando pra ele que você separe, que ele pode vir buscar Enfim, de várias formas, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço Bom, aqui nesse baldinho é onde eu separo na minha cozinha todo o material orgânico Tá vendo? Tá vendo? É, esse balde fica em cima da pia e aí conforme vai sendo gerado a matéria orgânica, eu vou guardando aqui até encher. Depois que enche, eu trago para meu quintal. Aí aqui no quintal eu tenho as minhas composteiras, né? Eu tenho essa composteira aqui, que é um modelo que eu aprendi com o pessoal do Orto Colurb, né Tenho essa composteira aqui maiorzinha, que é com minhocas. E tenho esse outro modelo de composteira aqui, que é no caixote Aqui minha gata passando é, Eu gosto sempre de ter é, esses modelos para poder testar mesmo e aprender Diferentes formas para trabalhar com as crianças no colégio Aqui eu tenho esses galões, tá vendo? É onde eu guardo todo o meu material reciclável, limpo, né? A gente aqui em casa já tem o hábito de lavar junto com a louça, os recicláveis Então depois que seca eu trago daqui pra fora e coloco nesse galão E aqui também eu tenho um armário onde eu guardo todo o material que eu acho que pode ser útil Pra trabalhar com as crianças na escola Então aqui... Ups, eu tenho caixa de ovo, tenho bandeja de isopor, pote de margarina tenho essas embalagens de café e extrato de tomate que podem ser usadas para fazer muda. Bom, galera, é assim que eu faço aqui na minha casa. E aí agora eu vou desafiar mais três pessoas para mostrarem como elas fazem com o lixo na casa delas. Né? Então eu vou desafiar a Belle do Manguetal, a Elisa, do Matativa e a Marcelinha, do IP Jardins Agroflorestais. É isso, galera. Um beijo e até mais!